Eu quero entrar no mercado de steel frame, mas eu não quero fazer grandes obras, eu não quero trabalhar com grande volume. Eu quero trabalhar com pequenas obras e eu quero ter um resultado em que eu vou tirar 50 mil por mês de resultado. Helena, como é que eu faço isso? Pra manter uma equipe enxuta, ter menos clientes, mas também ganhar muito dinheiro. Gruda comigo, eu sou Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado, ó, uns 13 anos. Também não é assim, também porque tô velha, né, gente? Tô aqui novinha. Já fiz tudo que você possa imaginar de tipo de obra. E tive também diferentes resultados, já ganhei muito dinheiro. Dinheiro, já perdi muito dinheiro, já me mantive no padrão, já tive muita gente, pouca gente e tive algumas variações no mercado. Pega comigo essa dica. O que que acontece? Você não quer ser uma empresa muito grande. Você quer ser uma empresa de pequeno, médio porte e tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo você quer ter um resultado tão bom, né, quanto de uma empresa grande. Como é que você faz isso? Primeira dica, procure clientes que não se preocupem tanto com o valor do que você vai estar vendendo para ele, O valor da obra, o valor do metro quadrado. Eles são muito mais preocupados com a entrega do seu serviço, com a qualidade do seu atendimento com a qualidade dos materiais que eles vão estar trabalhando. Então tem, existem, isso não é impossível, existem muitas pessoas que querem pagar para não ter dor de cabeça. Não é à toa que tem por, um monte de gente comprando aqueles carrões, ou então comprando aqueles apartamentos mais caros, ou então comprando condomínios mais caros. Tem uma galera que não quer dor de cabeça. Primeira dica, busque esses clientes. Trabalhe com aquela galera de alto padrão. Mas a galera de alto padrão que não é pandura. Aquela galera de alto padrão que paga para não ter dor de cabeça. Segundo, trabalhe com essa galera o que? Soluções que tem o ticket médio mais alto. O que, que isso quer dizer? O G Frame ele tem por exemplo, cinco tipos diferentes de acabamento de fachada. O acabamento de junta aparente, tratamento junta clássica, tratamento massa única, tratamento base coat e tratamento AFES. AFES é até o um sistema daqui de trás. Se você quer saber, esse daqui é o um sistema do Stop Technology e é por isso que eu tô até aqui nos Estados Unidos. Eu sou afiliado deles e vim dar uma visita nas obras que eles têm por aí. E até me reunir com a galera e trocar como é que estão as experiências, né? Eu vim Aqui para os Estados Unidos para reunião da tua estopa. E falando de estopa, cai exatamente no que eu tô falando. Você tem a possibilidade de entregar para o seu cliente um mesmo sistema, porém com um ticket médio mais alto. O que, que isso quer dizer? Quando a gente tem diferentes tipos de acabamento, por exemplo, o mais caro maioria das vezes vai ser o melhor. Então oferece para o seu cliente trabalhar tipo com o Stop Panel, então com o sistema EIFES na fachada. Porque você vai estar tá trabalhando com um serviço muito mais caro, que você pode cobrar e receber mais por ele. E automaticamente esse cliente não tem dor de cabeça. Quando a gente trabalha com o sistema EIFES, cara, eu vi obras na Alemanha com 30 anos, sem manutenção. Vocês viram o que é isso? Sem manutenção, com 30 anos Então quando você trabalha, né, com clientes Que estão dispostos a pagar mais para não ter cabeça, dor de cabeça Você tem que entregar algo de qualidade para ele Algo como, por exemplo, é o sistema EIFS para fachada Algo como é o sistema da Estopena, Que são os painéis de fachada Outro sistema que você pode trabalhar Sistema do telhado Xingou. O telhado Xingou no Brasil, tá, é um telhado que é um pouco mais caro Que o tradicional, na verdade é bem mais caro Mas é um telhado que não tem manutenção, que não dá infiltração Que o cara instala uma antena Então, dica pra você que quer ganhar até 50 mil trabalhando com obras menores, sem precisar de uma grande equipe e ter dor de cabeça. Busque esses clientes que pagam mais por um serviço, entregue um serviço diferenciado, faça um excelente atendimento Trabalhe com um acabamento também diferenciado e soluções acima da média. Como é o Wafes e o Stopênio, que eu mostrei aqui atrás, como é o telhado shingle, como é, por exemplo, uma laje com painel Wall, busque materiais que entreguem e tenham um grande valor agregado. Aumenta o seu ticket médio. Outra coisa que tem que ficar claro para você, se você já tá aqui comigo e veio até o final do vídeo, não deixa de se inscrever se você não tá inscrito, não deixa de entrar na minha lista de WhatsApp, que o link tá aqui de baixo. Vai lá, você vai no meu WhatsApp, manda um oi Salva o meu número, essa parte é muito importante. Salva o meu número e diz pra mim, tanto nos comentários quanto no WhatsApp, o que você achou desse vídeo, o que você achou da minha visagem aqui nos Estados Unidos e das obras que eu tô visitando. Porque, cara, vai falar que não é uma gracinha esse prédio de três andares aqui atrás, com essa fachada maravilhosa, e vai falar que o cara não tirou um valor agregado bom dessa obra. Deu pra tirar, né? Então, grandes beijos. Tchau, tchau.